É triste viver assim, meu senhor? É verdade, tio, ó a gente, fica, a gente não tem prazer De viver no meio da rua aí, nesse lameiro Entendeu? Uma imundiça Nós não temos, não temos gosto com nada, rapaz Entendeu? A gente vive aqui por, por teimoso Porque rua nós não temos Nós não, não temos água, não temos gosto, Não temos nada, não temos rua, não temos nada Quando chove, estamos igual porco No meio da lama aí, rapaz Desse jeito tá aí, ó Entendeu? É uma coisa fora de sério, rapaz. Não dá gosto para os morador não, rapaz. Não dá como gosto. é que o senhor explica? O senhor é Macaense? Eu, eu sou campista, mas eu, mas eu tô aqui em Macaé já há 30 anos. Como é que o senhor explica uma cidade tão rica, vivendo assim? É, olha, como é que eu explico? É porque a cidade, a cidade é rica, mas é que os prefeitos não, não fazem para o dono. Na hora da votação, eles querem voto. Entendeu? Que é o voto, mas na hora de fazer o benefício para o pessoal que mora no bairro, ele não procura fazer as coisas direitinho. Então a pessoa vai dar o voto, dá o voto contra a vontade. Você tem quantos anos? Eu estou com 69 anos. Trabalho em quem? É? Eu, eu agora estou parado, não trabalho mais não, senhor. Você Se aposentou? Eu aposentei, eu ganhei na michariazinha, salário mínimo. Qual é o teu nome completo? Com ah, 69 anos completo. Teu nome completo? Meu nome é Gervaldo Lourenço da Cruz. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, senhor senhor. Obrigado. De nada, meu querido. Bom dia, seu Valdo. Bom tive... dia! Eu tive há três anos atrás e o senhor não estava sorrindo como está hoje. Não está mesmo não, senhor. Por quê? Porque, porque a gente vê aqui na situação aqui muito ruim. Muito ruim, vir aqui no meio da lama, entendeu? Tudo acabado aí, a rua, sem ter, sem ter lado, sem ter, sem ter água, sem ter esgoto, sem ter nada, fazer vir aqui igual porco na lama, essa, aqui nessa bagunça toda. E graças a Deus, hoje em dia, já estamos em uma situaçãozinha, não é dizer que tanto tá, que está bom, mas do jeito que era, está uma maravilha. Graças a Deus, é muito importante. Entendeu? <risos> agora o senhor sorri, né? Ah, agora tá beleza. Antes eram lágrimas. Era, era tudo cheio d'água. Tudo, entendeu? Hoje em dia estamos de parabéns. Não é isso? É isso. Estamos de parabéns. Era o senhor tá feliz com o trabalho do doutora Luiz com o prefeito? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Ele como um homem mais mais simples, entendeu? ele fez uma coisa maravilhosa entendeu? É um maravilhosa porque os outros, os outros prefeitos que estavam aí nunca fez nada aqui dentro não, te, não, te, não teve... não teve... Não teve, Rívidio, não teve... Silvio Lopes que foi o primeiro não teve ninguém, fez nada aqui dentro nada, nada, nada o Rívio. Nem aqui andava, entendeu? E o doutor Aloysio? O doutor Aloysio andava aí a pé aí, ó, cortando tudo aí, entendeu? A pé, né? Ele andava de carro, ele andava a pé, aqui dentro aqui, ó, rodava tudo aí, ó. Isso, agora, o Ríder, ele nunca fez nada aqui, ele só apanhou dinheiro da... Aí da prefeitura e tal, tal... Me diga uma coisa, o senhor diz que antes vivia igual os porcos, né? É, igual porco na lama. Igual porco. E agora? Agora? Agora virou... Agora hoje em dia, estamos igual gente. Conforme estamos. É que, ó... A minha casinha aqui, enchia d'água. Enchia d'água. Eu adoeci. Sim. Perdi a saúde, né, que aí era tudo baixo aí, enchia d'água, portanto tá preto aqui até hoje ainda, ó, aonde vinha água, ó, entendeu? Aí, enchia tudo d'água, perdi a saúde. Hoje em dia, tá nessa produção que tá aí, né, todo mundo chega aí, todo mundo brinca, bebe, tudo aí na rua aí, por quê? Porque a rua tá uma benção, não é isso? É uma maravilha, maravilha. Doutor Luiz fez uma coisa muito importante aqui. Ninguém, ninguém pode reclamar mal dele. Porque ele é uma pessoa que chegou junto com, a, com os pobres. Entendeu? Sim. Junto com os pobres. Teu nome completo? É, completo. Meu nome? É. Jevaldo Lourenço da Cruz. Posso usar a entrevista na internet? Pode-se, senhor. Ué, não estou falando mal de ninguém. <risos> Ele é todo sorriso tô, Antes era só tristeza Eu tô falando tudo que é da verdade Entendeu? Que nós, que nós sofremos, rapaz Nós sofremos aqui mesmo Nós sofremos Isso aqui, ó Entendeu? Nós sofremos